Olá pessoal, estamos aqui na nossa aula de número 12. Vamos ver agora multi -threading. O que é um threading? Um thread é um conjunto de tarefas existentes em um ou mais programas, são executados simultaneamente pelo processador, eles estão dentro de um processo, não são processos é, diversos, eles estão em um único processo. E um exemplo disso é, por exemplo, quando você utiliza um de texto, você também ouve música, então você está tendo aí um, um duas atividades. Aqui no nosso exemplo iremos criar aqui três, duas funções, mas eu vou acabar criando uma terceira. Nós iremos aqui ligar um LED e vamos aproveitar o LED azul que já existe aqui no nosso ESP32. Vamos fazer eles funcionarem simultaneamente, nós não vamos executar é, linha por linha do programa, nós vamos fazer uma execução de funções ao mesmo tempo, duas funções. Eu vou colocar uma terceira, eu vou colocar um terceiro resistor aqui e mais um LED e vou ligá-lo, tá? Vamos fazer com três. Então, o que isso daí facilita? né? Esse conjunto de tarefas, né, essa execução de vários threads, né, multi-thread, é semelhante à execução simultânea de vários programas diferentes. O benefício, eu posso ter múltiplos encadeamentos, né, multi-threading, em um único processo compartilhado aí, compartilhando os espaços de dados do nosso encadeamento principal. Então, podemos compartilhar informações ou se comunicar mais facilmente do que se fosse processado, se fosse processo separado. Bom, o que nós temos em vista aqui? Uma grande vantagem na né, execução aí, do multithreading é permitir que o microcontrolador, com vários núcleos de processamento, possa aproveitar todo o seu potencial e operar de forma mais rápida. Nós vamos ganhar velocidade. Lembre que o ESP32, ele é um triple-core. Veja só, a princípio, quando pegamos o manual do, do fabricante, o datasheet, nós temos aqui que ele é um processador principal LX6 de 32 bits dual-core. Aí pensamos, pô, esse, ele é um dual-core. Não, ele é um triple-core, porque ele tem um processador secundário, um LP ultra-low-power coprocessor. Então ele tem um coprocessador de 8 MHz, tá ok? Mais lento, né? Muito mais lento do que aquele operando de 2 a 240 MHz, mas temos aí mais um core, tá? Mais um núcleo. Bom, eu pesquisei no guia de referências e não encontrei nada sobre utilizar threads. Fiz uma pesquisa, encontrei um exemplo, nós temos aqui um exemplo, se eu fizer aqui essa instrução import thread, eu não vou conseguir, vai dar erro. Porque eu estou aqui na estrutura do MicroPython. Mas ele está rodando no Python. É, e a nossa IDE também está rodando em cima do Python. Portanto, para podermos utilizar isso daqui, nós vamos ter que usar aqui um underline. Então, a primeira coisa que vamos fazer, import. Underline Thread A primeira coisa que iremos fazer Depois vamos precisar da biblioteca do nosso delay Import Time Não vamos usar o from que eu utilizei e deu um erro Como nós estamos utilizando aqui uma biblioteca nativa do Python Estamos trazendo aqui para trabalhar no MicroPython nós tivemos alguma indicação de erro aqui, então vou usar o import time, como aqui na pesquisa, aqui ó, import time, tá ok? Agora nós vamos, antes de fazer aqui a definição das nossas funções, nós vamos criar aqui, então, as variáveis declarando aí o, os nossos LEDs. Vamos utilizar aí, um exemplo que eu planejei era um... Duas funções, dois LED, LED azul, né, que já existe na placa do ASP32, e um outro LED externo. Mas vou acabar fazendo com três, se tiver um LED a mais, um resistor a mais, coloque e vamos fazer. Então vamos lá, declarar, declarar a variável LED1 sendo igual, nós vamos então colocar o pin, iremos precisar também importar aqui a nossa biblioteca dos pinos, né, da pinagem, então from, machine import pin Agora sim, agora podemos fazer a declaração Então LED1 Vamos fazer então a variável LED1 Ser a configuração aí do nosso pino Vamos usar o pino 22 Um pin out, como pino de saída Nós vamos alimentar, né? vamos ligar um LED O LED2, opa, deixa eu colocar em minúsculo aqui LED2, variável LED2, será é nosso pin, aqui no caso eu vou estar usando o 3, então eu vou pegar aqui o nosso GPIO23, usei o GPIO22 e agora vou usar o 23 para ligar aí dois LEDs externos, então pinout, o LED3, o LED, 3, o LED... Oh, esqueço de tirar do maiúsculo, LED3 então, o nosso lado 3 é o nosso pin, no meu caso aqui, do ESP que, tô, que eu estou usando, eu vou usar aqui, então, o pino 2 aqui, no né? nosso GPIO2. aí nós vamos colocar, então, pin, alt também. Todos são pinos de saída, todos vão estar acionando, ligando ou desligando um LED. Né? Então, no caso, já temos aqui, agora nós podemos definir aí as nossas funções. Então, a nossa primeira função, vamos chamar de função underline. Vamos colocar led1. E aí, o que nós vamos colocar aqui? Uma string, ainda não definida. Vamos deixar uma variável para reservar, guardar aí uma string. E uma variável t para guardar o tempo, né? o delay que vamos usar. Hum, vamos fazer o que Um... Um while, while true, e aí nós vamos então mandar imprimir, print, eu vou escrever aqui o LED que eu vou estar acendendo, então aqui nós vamos deixar aquela string, né, vamos deixar a variável string. Depois vamos usar aqui uma instrução, acho que eu não mostrei para vocês, eu posso acender um LED fazendo assim, ó, LED, nossa variável LED1, Ponto on, abre parênteses, fecha parênteses, depois nós vamos dar um tempo, né então vamos ter que usar time.sleep Nós aqui também deixamos aqui uma variável, nós vamos configurar e vamos colocar valores nessas strings, nessas variáveis A partir aí do nosso thread nós temos, uma, nós temos uma instrução thread lá, dá o start no thread. Então, nós vamos colocar esses valores a partir desse momento, após executar um try. Então, vamos lá, vamos criando aqui o nosso código, configurando aqui para acender e apagar o LED, e agora o LED um ponto, off. Abre parênteses, fecha parênteses. Lembrando que nós estamos criando funções que serão executadas simultaneamente. Vamos colocar aqui um tempo, time, sleep, uma variável que t, e está pronto aqui o nosso looping para apagar e acender, fazer um LED piscar. Vamos então copiar essa função aqui, porque faremos a mesma coisa para as outras duas funções. Então vamos colocar aqui while print LED agora vai ser 2 led 2 que mais a nossa função aqui é do LED 2 também tá agora nós vamos copiar tudo isso aqui e vamos colar também criar mais uma função a no nossa LED 3 LED 3 aqui vai ser LED 3, LED 3 também, a mesma coisa, né, vamos fazer, vamos alinhar aqui um pouco, né, vamos acertar aqui, vamos colocar bem aqui no canto, isso, perfeito, vamos aqui, ó, declarar também, deixa eu pegar essas declarações, globais e vamos colocar dentro das funções. Acontece que eu tive um erro aqui no, na ideia Tony e a solução foi fazer a decoração das variáveis também internamente às funções. Foi a melhor saída. Então, vou fazer isso para evitar um erro da nossa IDE aqui na hora de fazer a interpretação do código. Pode ocorrer algum erro, mas ele vai executar no microcontrolador. Basta depois fechar a janela de erro que ele vai ler. Vá, nós vamos ter a leitura aqui no Shell. Continuando, vamos dar uma olhada lá no nosso exemplo. Veja só, nós fizemos aqui então a função. Tá aqui a definição da função. Agora vamos dar um try e vamos colocar essa instrução aqui, ó. Thread.start new thread. E aí colocamos o nome da função, aqui no caso do exemplo é print underline time, no nosso é do LED, né? Vamos colocar uma vírgula é, e abre e fecha parênteses, nós vamos colocar aqui a string e o valor que queremos colocar na variável lá do nosso delay, tá OK? Então try except então vamos pegar isso daqui, ah, vou mostrar uma coisa para vocês, ó. vamos aqui no Shell e vamos dar um comando, import, underline, thread, enter. Vamos dar um help, aparentes underline, thread. Vamos então, dar um enter, vejam só as nossas instruções que podemos utilizar aqui. Lock type get, underline, dent, stack, underline, size. E está aqui, ó, start, underline, new thread. Lá na no nossa pesquisa que eu fiz aqui, ó, que eu encontrei um exemplo aqui. Está aqui, start, underline, new thread. E aqui o thread, nós vamos chamar aqui do import thread. Eu vou fazer um pouco diferente. Vamos pegar aqui, ó import thread, as um T maiúsculo. Então, nós vamos colocar, então, aqui. Try, dois pontos, vamos colocar T maiúsculo, pom, opa, ponto, aí podemos pegar aqui, ó podemos dar um Ctrl C e um Ctrl V, mas vamos digitar aqui, Start Underline New Thread, vejam só, vou estar startando a nossa função, isso vai ocorrer simultaneamente para as três funções, Aí eu abro parênteses, qual é a nossa função? A primeira função é função LED1, um, vírgula, abre parênteses, aí eu coloco a string, eu vou escrever LED1 um, quando o meu LED começar a piscar. Vou colocar uma vírgula e vou colocar 4 segundos aí para enxergarmos Vamos fechar aqui, fechar aqui, vamos dar um, um Enter aqui, então t ponto start underline new underline thread e aí a nossa função a segunda função, led2 led2 e aí uma string eu vou escrever led2 a hora que estiver piscando, 4 segundos para enxergarmos bem tá? poderia dar um ctrl c, ctrl v aqui, certo? mas só para a gente fixar T tá? start new thread. A função, agora a terceira, opa, a terceira função, nosso led3, vírgula, abre parênteses, nossa string led3, LED vírgula 4, 4 segundos, ok? E aí podemos copiar aqui, ó. Da pesquisa, o except. Except print, aí a gente vai dar uma brasileirada. Tem um erro aqui também, faltou parênteses. Vamos colocar o except aqui mais no canto, vou colocar o try também aqui, mais alinhado. Print, abre parênteses, vamos tirar aqui o erro, vamos colocar erro. Desabi, opa, desabilitado para o Thread, vamos fechar aqui, vamos dar uma olhada, tá tudo em ordem aqui, vamos ver se tem algum erro aqui, opa, aqui faltou dois pontos, aqui também faltou dois pontos, dois pontos aqui também. Bom, eu acho que deve estar tudo em ordem agora, tá? Então, nós temos o Import Underline Thread st Então, o Thread aqui nosso tá como T, por isso que eu coloquei aqui T Start. Então, vai startar um novo Thread. Então, nós vamos startar uma função. E essas três funções vão ser startadas simultaneamente, tá? Vou fazer os três LED piscar durante quatro segundos ao mesmo tempo. Aí nós temos a importação aqui do delay, os pinos, está aqui a configuração global, a declaração global, fiz aqui uma declaração dentro da função, um looping para escrever aqui o string, quem é o string? O string está aqui, LED1, no caso da função LED1, no caso da função LED2 será o LED2. E na função LED3, LED3, e todos irão ficar num tempo de 4 segundos, tá ok? Vamos carregar o nosso ESP32, o ESP32 está parado, está sem executar nada, e nós vamos carregar aqui, vamos clicar em RUM o MicroPython, sempre guardar como main, claro, nós vamos subscrever, Tá, você quer su subscrever, né, subscrever, sim. Então, vamos executar. Opa, deu um erro na linha 10. Vamos ver o que, que está errado na linha 10. Linha 10, então, LED 1. Vamos dar uma melhorada no alinhamento aqui do nosso código. Vamos jogar esse LED para cá, vamos jogar o while para cá. Vou jogar o print mais para cá, vou colocar, vou mexer um pouco aqui no alinhamento aqui, pronto! Vamos lá, vamos rodar esse ESP32, vamos rodar o código aí, vamos lá, o Thread, olha lá! Ele já está piscando simultaneamente os três LEDs, vejam só que legal! E podemos vir aqui embaixo no Shell, tá? Estamos aqui, ó. Vamos piscar de novo. aí entrou essa sequência aqui, ó. A próxima, ó lá, vai mudar. Ó lá. Tá ok, pessoal? Então, nós temos os três simultaneamente. Vejam só, eu não estou fazendo sequencialmente. Eu posso... Estar rodando tá? três operações, funções, executando três atividades aqui simultaneamente. É como nós estivéssemos ouvindo música e escrevendo um texto tá? usando o nosso processador. Tá ok? Bom pessoal, é o que eu tinha por esta aula e até a próxima. Até mais!